Olá pessoal, hoje traço aqui um desafio muito, muito, muito, muito, muito legal para minha sobrinha. Vem, vem, vem, vem. Tá aqui. É assim, o desafio de hoje, eu vou colocar 150, 150 por baixo disso aqui. E eu quero ver você tirar o dinheiro, esse dinheiro, por si, sem você tocar no copo e sem você encostar absolutamente em nada vai tira mas se eu acertar se inscrever no canal não tira só tira só tá não vou tira. você toca na água pode tocar <risos> <risos> <risos> cadê Cabe... <risos> sem tocar no copo tira o dinheiro sem tocar <risos> um uh, não não você tocou. Tá não não tocar no corpo. Você tá tocando? Como é que eu vou conseguir tirar? E, enfim, ela perdeu o desafio e o dinheiro é meu. Uou! Não! E... não.